Olá, meus amigos, mais uma vez para vocês uma novidade que para mim está sendo novidade também. Estou na cidade de Piracicaba, diante desse prédio, que hoje é uma, um grupo escolar. Já foi cadeia, já foi sede da Câmara Municipal da cidade e hoje, então, abriga esse grupo escolar. Tanto que tem umas crianças aqui na frente brincando, ali tem uma senhora que com certeza deve trabalhar nesse ambiente. E aqui fora nós temos esse busto. Esse busto tem uma inscrição. A Thales Castanho de Andrade. A maior criança grande do Brasil. Agosto de 1967. E esses prédios antigos eu admiro muito, muito mesmo, porque eles deveriam ser tombados, pessoal. Porque essas construções antigas valem a pena serem preservadas.